Salve pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Ferrez, espero que vocês estejam escapando, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo bem especial, porque chegou a placa finalmente do YouTube, pessoal! Porra, eu vou ter a moral de abrir com vocês aqui, que são as pessoas que me acompanharam. Pensa um negócio pesado, eu não sabia que ela era tão pesada assim, olha o tamanho dessa caixa aí, certo? Finalmente eu peguei essa caixa na mão, ligado? o motoboy veio duas vezes entregar, voltou, pra nós tudo tem uma história, certo? Então, mais pra frente eu conto essa história aí, como foi difícil até de pegar. E eu quero, mano, antes de abrir a placa, com vocês, né, mano? Que são as pessoas que acreditaram no canal, as pessoas que vieram junto comigo nisso. Eu fiz exatamente há quatro anos e três meses, mais ou menos, o primeiro vídeo, que era contra esse Bolsonaro aí, idiotas, né? Para as pessoas não votarem nesse cara, esse canal foi criado para isso, e eu tinha que fazer algo contra a eleição desse cara, né, mano? No final ele acabou sendo eleito, infelizmente. Mas a gente lutou esses quatro anos também contra esse cara e depois tivemos a vitória, né? Para poder tirar esse cara, extirpar esse cara do poder. Então aqui tá outra vitória, graças a vocês, um canal chamado de Nanico, muitas vezes... Quando os Bolsonaro entrava, nossa, tirava nós de tudo que é nome. Falava que o canal era ridículo, que não tinha edição, que isso e aquilo. E hoje nós estamos aí, né, mano? Ó, recebemos uma placa, graças a vocês, que trouxeram muita gente pro canal. Então, assim, eu quero agradecer a quem faz a thumb do canal, quem edita quando precisa, que é o Dr. K, que sempre faz, pega lá o, o vídeo e joga, né, mano? A Kátia Cordeiro, que tá no avesso comigo, fazendo a produção lá também, né? E eu também não posso deixar de, de agradecer quem acompanhou desde o comecinho comigo, é o Kaique Dias também, que fez a edição do canal comigo desde o começo, deu muito carinho no canal, nos vídeos dele, e também a minha filha, Dana Ferrez, que sempre fala, pai, fala daquilo, aquilo, tal, ó, eu vi o um vídeo novo, né, além da Elaine, a minha esposa, que, meu, é a pessoa que mais acreditou no canal, certo, que sempre é, fala pra mim, ó, oh, continua, faz mais um, não, não deixa os caras ganhar, não, às vezes a gente dá aquela desanimada pelos comentários, pelas coisas, né, mas é uma pessoa também que deu uma força incrível, então tem que deixar esse agradecimento aqui, tá sempre acompanhando os vídeos também, Beleza? Agradecer a todos os caras da Abratube. Firmeza? Que é a associação dos youtubers daqui do Brasil. Que os caras sempre estão tá me dando a moral, mano. O Carlito, tá ligado? O Tássio, certo? Mano, eu vou lembrar o nome de todo mundo. Se eu não lembrar nesse vídeo, eu falo no outro, certo? O Henri Bugalho, que, mano, jogou um monte de escrito dele pra mim. Falou, meu, vai lá, segue o canal do Ferrez, tá ligado? Então, tanto o Carlito, como o Tássio, é, como o próprio... É, o Henry Bugalho, tá ligado? Que sempre falou dos pessoal pra cá. E depois, mano, veio um monte de gente me dando essa moral também. Recentemente, o Tamir Ferreira também, que tá sempre falando de mim no canal dele. Então, mano, não independente do tamanho de canal de cada um, são várias pessoas que estão me dando força e, e compartilhando gente que eu nem esperava que ajudar. O Luigi também, que sempre fortifica lá o Interferência. Através desse canal aqui, pessoal, que é um canal que tem o meu nome, mas ele significa muito mais que só meu nome, porque eu fiz virar toda uma comunidade, né? Então assim, através desse canal a gente ajudou, reconstruímos favela, reconstruímos quebrada, fizemos casa de madeira, fizemos casa de bloco, fortificamos a ONG Interferência, entendeu? Então por causa do canal, um monte de gente que acompanha o canal aqui é inscrito lá e faz o apoio se de Interferência, faz o apoio esse meu mesmo, tá ligado? São pessoas que geraram livros, geraram crianças estudando, geraram é, cesta básica, sabe? Então assim, tinha que ter cachorro, né? Se não tiver cachorro não é real. Então eu tô aqui no mesmo espaço onde eu gravei tantos vídeos, né mano, que é em casa aqui, é, para poder fazer a abertura dessa placa aí e, e dizer que assim, eu tenho muito orgulho de quem tá me seguindo, porque não é um canal que nem muita gente tem canal de 5 milhões, 3 milhões, não sei o quê, mas é um canal que tem as pessoas reais. Hoje mesmo foi duas pessoas reais na ONG que acompanha o canal e foram lá conhecer as crianças, foram lá levar doações... Então, assim, um canal engajado como esse, um canal com pessoas de verdade como essa... Os cachorros estão comemorando a, a abertura da placa. Um, é, um canal engajado como esse, um canal de verdade como esse, ele tem que, que, que, que ser comemorado, mano, sabe? Hoje nós somos o número um do Apoia-se numa campanha que não dá revista, que não dá um presente todo mês, sabe? Nós somos o número um do Apoia-se hoje. Hoje, semana passada, acho que tem uns 10 dias... O Apoia-se me ligou para poder eu dar uma instrução para um rapaz que está montando um Apoia se um escritor que já é famoso e tudo, mas que queria montar um Apoies e queria começar com alguém dando dicas. Então, assim, esse canal não pode deixar de agradecer de jeito nenhum o OTA. Onde você estiver, OTA, muito obrigado, porque foi você, através do Facebook, conversando comigo, que me orientou a fazer o Apoia-se, No momento que a ONG estava muito ruim que a minha carreira estava muito ruim, sem gente apoiando. E você falou, faz um Apoia-se, mano. Você é um cara bem conhecido, você tem engajamento, entendeu? E ele mesmo sobreviveu do Apoia-se muito tempo também. Então, otá OTA, onde você estiver, muito obrigado, tá bom? Porque espero que você esteja num ótimo lugar, você sempre foi um cara foda. Fez muito por nós nos quadrinhos, mas também deixou esse legado para mim aí, com o meu público, tá? E a todos vocês em casa, pessoal, sem palavras, sem palavras. Eu, desculpa se eu esqueci um nome ou outro, mas recentemente veio o Vanissi Cordel, o Aderaldo, também é, poeta, né, mano, os escritores monstros, que vieram também encorpar comigo esse canal, que participam das lives comigo aí, o Trio Palavra Dura. Tem tanta gente em volta, mano, tanta gente legal, sabe? É, eu vi um vídeo hoje do, do Lodi também, incrível, que ele dá a casa pro pai dele lá, e, e você vê que são canais úteis, né, tem tanto canal bom na internet que merece mais visibilidade, que merece que vocês compartilhem. E eu estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito, porque os caminhos até agora foram difíceis. Vocês sabem, quando eu estou emocionado, eu ponho aqui. Quando eu estou feliz, eu ponho aqui. Quando a gente tem uma campanha para fazer como essas, a gente faz. E hoje é um dia de comemoração. Então, eu vim dividir com vocês aqui, ó. Vamos abrir a placa? Vamos lá? Vamos lá, para ver como que é. Eu mesmo nunca peguei uma na mão, né? Então, vamos aí. Isso aqui, ó, por causa de vocês, hein, pessoal? A é de vocês mesmo. Chamei minha família aqui pra abrir comigo, mas todo mundo tem vergonha. A dona já correu, minha mulher falou, não, não, não, você é doido. Abre aí e, e, e mostra pro pessoal, certo? Então, ó, vamos aqui abrir a caixa. Eu não posso deixar de agradecer, por último também, o Fernando Gross lá, certo? Da Comic Zone, que também várias vezes parou todo o tempo pra poder gravar os vídeos. Beleza? Não posso deixar de agradecer, não. A equipe toda da Comic Zone também. E claro, né, mano, o Davi Aplique, meu parceiro da Onda Sul, que sempre tá lá no canal compartilhando, pegando trecho também, que tem o, o podcast da Onda Sul também. Bom, é tanta gente que eu vou lembrando aos poucos e vou pondo depois aí. Beleza? Mas, ó, pá, pá, pá, vem uma caixa aqui preta, vem um negócio bonito. Ó, caiu um cartão aqui, eu não posso pegar agora, Será que eu posso pegar esse aqui? Deixa eu ver o que, que o cartão fala, meu Deus. Pera aí, pessoal, que eu vou pegar esse cartão aqui meu Deus. Aqui, peguei. Vamos lá. Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo cuidado por Rick. Se seu prêmio foi danificado durante o envio, caso tenha alguma pergunta, entre em contato tal, tal, tal. Aí eles estão aqui, ó, um cartãozinho com todo carinho aqui. Aí tem uma carta do YouTube aqui também, ó. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Do centésimo? Eu lembro do primeiro, hein? E do milésimo inscrito? Provavelmente sim. E você pode ter certeza que vai se lembrar do escrito número 100 mil. O rapaz estava 99,990. O doutor Carlos falou para mim, não vai chegar nunca 100 mil, mano. Aí 99,994. 99, rapaz, não chegava nunca. Seus sons podem ter encontrado você enquanto fazia uma pesquisa no YouTube, ouvido algum amigo falar de você, ou seu, seu, seu, seu conteúdo foi recomendado. Não importa como eles chegaram ao seu canal, os fans ficaram e os números aumentaram por causa da sua narrativa. Incrível e da animação do público em fazer parte da sua comunidade. Ó, oh, porra. Estamos felizes em ver o desenvolvimento da sua comunidade. Temos orgulho de presentear você com o Prêmio Prata para Criadores como Reconhecimento por alcançar 100 mil inscritos. Canal Nanico é a puta que pariu. né? Sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade. Também sabemos que seus fãs estão ansiosos para que você interagir com você e se divertir ainda mais com sua educação e criatividade. Continue criando, continue aproximando as pessoas, mal podemos esperar para você fará. Estamos aqui para apoiar você nessa jornada. E quem sabe, quando você chegar ao milésimo inscrito, talvez a gente envie uma mensagem para você perguntando você se lembra do seu inscrito número 100 mil? Rapaz, Susan Wolfsick, CEO do YouTube. Obrigadão. Oh, Obrigado, olha isso aqui, pessoal Eita Rapaz, é grande demais É grande, eu achei que era pequena, pessoal Aqui, ó, deixa eu pôr essa caixona aqui Eu achei que era pequena, rapaz, eu achei que era pequena, mas é grande demais, mano Você é louco, os caras, eu acho que aumentou o tamanho da placa, não é possível Olha, aí tem outro cartão aqui com... Que já são coisas de creators, não sei o que E tá aqui, ó É de vocês Tá? É de todos os... eu, eu vou ficar com ela para poder lembrar sempre que vocês Fizeram isso aqui ó. Vocês são foda pra caralho Olha isso Obrigado pessoal Obrigado mesmo Ai, 100 mil inscritos Quem duvidou, pagou E quem acreditou Tá aí junto comigo, muito obrigado tá? Eu acho que A placa só lembra a gente Do trabalho que a gente teve incrível de inclusão, de aprendizado. Eu também aprendi muito nesses quatro anos e três meses com vocês, né? Nessa luta, mano. Muitas vezes é, esperando assim uma pequena vitória e tendo só de serviço desse governo. Mas a gente também teve muitas vitórias. Eu conheci muitas pessoas boas através do canal. Encontro vocês na caminhada. Sempre tem alguém querendo me dar um abraço, me cumprimentar, perguntando se eu tô escapando, que virou o bordão do canal, né? Dado pelo Varnesi. Então, quero agradecer a todos vocês, mano, de coração, estou muito feliz. É, a gente passou aí várias coisas ruins, né, mano? Até coisas pessoais, a coisa da perna, eu, eu tô passando alguns momentos aí e eu acho que isso aqui vem para dar mais uma carga na gente, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Sem palavras, é nosso.